Olá pessoal, é, tudo bem com vocês? Bom turma, é, nesse vídeo a gente vai começar, é, na verdade a gente vai continuar é, com o módulo 2 da nossa disciplina, né, onde a gente vai falar um pouco sobre variáveis, tipos e estruturas de dados. É, lembrando que a primeira parte do módulo 1, um, né, a parte abordada no vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre expressões, né? Expressões aritméticas, expressões relacionais e expressões lógicas. Bom, pessoal, a gente vai começar esse, esse vídeo, né? Falando um pouco sobre variáveis, tá? Pessoal, o que é uma variável? Tá? Uma variável, ela é basicamente aí um, é um nome, né? que faz referência ao objeto na memória e esse objeto, ele pode ser um número, ele pode ser uma expressão aritmética, ele pode ser uma, uma expressão relacional, enfim, é, é sempre importante que a gente é, tenha em mente o que é uma variável, porque essa é uma definição bastante importante é, quando a gente fala em programação, tá? Não existe programa pessoal, sem pelo menos uma variável a ideia aqui é basicamente o seguinte, tá? É, porque que existe esse conceito de variável é, imagine assim que a gente tá é, resolvendo um problema computacional, tá? É, imagine que a gente tinha um problema computacional a gente pensou em um algoritmo para resolvê-lo, tá? e imaginem vocês que nesse algoritmo existem várias é, expressões aritméticas, tá? que eu preciso usar para resolver o meu problema. Pessoal, é... normalmente, né, é, quando a gente fala em expressões aritméticas, a gente precisa... É, o resultado dessas expressões é preciso ser guardadas em algum lugar, tá? E a gente guarda o resultado dessas expressões exatamente no que a gente chama de variável, tá? Bom, mas por que a gente precisa guardar é, valores de expressões aritméticas ou números em uma variável, pessoal? Um dos motivos para isso é que a gente pode precisar do resultado de uma expressão aritmética várias vezes, né? Durante o algoritmo, em várias partes do nosso programa. E aí não faria sentido algum a gente ter que calcular né, o resultado dessa expressão toda vez que a gente fosse precisar desse valor. Então, a gente guarda esse valor numa variável para que a gente possa utilizar essa variável quantas vezes aí forem necessárias. Uma analogia que eu gosto de fazer, é, quando eu falo em variável, é a seguinte, imagine você pedindo uma água para uma pessoa. Né? Quando você pede a água para uma pessoa, ela não te traz a água em si, né? ela te traz um copo com água ou uma garrafa com água. Então, é como se a água fosse... aí o resultado da nossa pessoa aritmética ou como se a água fosse o um número, né? E o recipiente onde está a água fosse a variável, né? A gente, a gente que a gente manipula, né? É de fato a variável e não os números ou as pessoas aritméticas durante uma, durante a programação durante a resolução do problema computacional. É, em Python a gente cria uma variável basicamente da seguinte forma a gente associa um objeto a ela, né, a essa variável que a, gente, que a gente quer criar, por meio do operador de atribuição, né, representado aqui pelo símbolo de igual. Então, eu posso muito bem criar uma variável no Python chamada pi, fazendo assim, ó, π igual a 3.14. Então, aqui eu estou né, associando... Né, o valor 3.14, o número 3.14, a essa variável pi. E dessa forma eu estou criando essa variável chamada aí de pi. Tá? Então eu estou fazendo com isso uma referência a um objeto da memória, no caso aqui em 3.14. Tá? E aqui pi é exatamente a nossa variável. Tá? Pessoal, em Python a gente pode. Os nomes das variáveis né, podem ser. É, qualquer nome que a gente queira dar, tá? então eles podem conter caracteres em maiúsculo caracteres em minúsculo pode conter um underscore e exceto o primeiro caractere que vai compor o nome das variáveis, eu posso também incluir os dígito de 0 a 9 é, ao definir né, o que é uma, ao definir uma variável impact tá e o que, que são tipos de dados em Python, pessoal? O tipo de dado ou classe de uma variável ela define quais valores aquela variável pode armazenar e quais operações podem ser realizadas sobre ela. Tá? Em Python, a gente tem basicamente aí três tipos básicos. Tá? Nós temos o tipo int, que serve basicamente para a gente... É, utilizar né, quando a gente tem variáveis que armazenam números inteiros. A gente tem o tipo float, que vai estar associado aí a variáveis que armazenam números racionais, ou seja, números que podem ser representados por meio de uma fração. E nós temos também variáveis do tipo a gente pode ter também variáveis do tipo bool, né, que são aquelas variáveis que armazenam somente dois valores, true ou False, tá? Uma observação importante a se fazer aqui, pessoal, é que o Python, ele é uma linguagem, ela é uma linguagem dinamicamente tipada. O que eu quero dizer com isso? Que não é necessário a gente declarar o um tipo de uma variável, tá? Então, eu não preciso declarar uma variável e nessa declaração associar um tipo a ela. E outra coisa interessante é que Dado uma variável, né, o tipo dela pode mudar durante a execução de um programa. Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Em outras linguagens, em linguagens mais antigas, como, por exemplo, Java, C, ou mais, sempre que a gente sentisse necessidade de utilizar uma variável, ela precisava ser declarada no início do programa. Ou seja, eu tinha que é, lá no do programa eu tinha que ter algumas linhas com os nomes das variáveis que foram usadas durante o programa. E o tipo de cada variável, tá? Isso não acontece em Python, pessoal. Em Python, quando eu digito π igual a 3.14, eu estou, digamos assim, automaticamente declarando uma variável, no caso aqui, né, chamada π, do tipo float, já que esse número é um número real que foi associado à variável π, tá? Então, é isso que a gente diz com linguagem dinamicamente tipada. Eu não preciso declarar o tipo de uma variável em mais do que isso. Nada impede que depois, por exemplo, durante o decorrer do programa, essa variável pi receba um valor inteiro. E aí ela vai automaticamente mudar de tipo. Okay? É, ainda falando sobre tipos de dados em Python, pessoal, é, dependendo do operador... É, e dos operandos da expressão aritmética, o resultado da expressão ele pode ser o um valor do tipo int ou float, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma divisão, a divisão normal, não a divisão inteira no Python, o resultado sempre vai ser um valor do tipo float. Agora, por exemplo, se você multiplica um inteiro com outro inteiro, o valor dessa expressão numérica, né, melhor dizer essa expressão aritmética, vai ser um valor do tipo int, tá? Agora, nada impede que a gente mude é, o tipo de um valor ou de um objeto durante, a, durante o meu programa, tá bom? Então, se eu quiser modificar o tipo de um objeto ou o tipo de um valor durante o, o meu programa, né, no decorrer da, é, do meu programa, eu posso fazer isso usando um processo chamado casting. Como é que eu faço isso, pessoal? Como é que eu faço o cast em Python? Eu simplesmente coloco o nome do tipo desejado seguido do valor que eu desejo converter para esse tipo. Então, o resultado de float 2 vezes 4, por exemplo, vai ser 8,0. Ou seja, eu estou convertendo o um valor 8 do tipo inteiro, né? que seria o resultado 2 vezes 4, para um valor float. No caso, seria aí. 8.0. Tá? Pessoal, além desses três tipos básicos que, a gente já, que eu já mencionei para vocês, existe um outro tipo é, bastante utilizado em Python, que é o tipo String, representado aqui por str, tá? Pessoal, esse é um tipo que eu chamo de tipo estruturado, tá? E ele é imutável, mais para frente eu vou explicar exatamente o que é isso para vocês. tá? Mas é, é o que é importante notar aqui é que esse é o tipo que permite o armazenamento e a manipulação de uma sequência de caracteres. Tá? Então, sempre que a gente se com o problema computacional em que eu precise manipular uma sequência, o mágico, uma sequência de caracteres, eu posso fazer isso utilizando esse tipo string. E como é, que eu, é, como é que eu crio uma variável tipo string, pessoal? Bom, eu faço isso basicamente atribuindo-se a essa variável uma sequência de caracteres entre aspas que podem ser tanto as aspas simples quanto as aspas duplas. Então, por exemplo, fazendo essa atribuição, eu estou criando uma variável tipo string chamado meu nome, cujo conteúdo inicial vai sair de sadic Uma vez criada uma variável tipo string, pessoal, eu posso manipulá-la de várias formas diferentes, tá bom? Utilizando uma série de métodos, operadores e funções. Aqui tem um operador de comparação, que é esse igual, igual, tá? Então, se eu coloco um S aqui e um T aqui, onde eu tenho um string S do lado esquerdo e um string T do lado direito, com esse operador de comparação, eu estou verificando se a string S é igual a string T, tá? É, outro operador de comparação que a gente pode usar para manipular strings é o menor que. Então, no caso aqui, S menor que S menor que T, melhor dizendo, é, ele verifica para a gente se a string S é menor que a string T em termos aí da ordem alfabética, né? Além desses operadores, do igual, é, do menor que, eu posso também utilizar os operadores menor igual, eu posso utilizar o operador maior, o operador maior igual, com, com as definições é, próprias desses operadores, né? Eu posso também concatenar duas strings, utilizando o operador mais, então quando eu escrevo S mais T, eu vou concatenar a string T a string S, né? Eu posso replicar a string S n vezes. Né? Quando eu, se eu fizer S, operador de multiplicação N, eu estou replicando uma string, no caso aqui é a string S, n vezes. Além desses dois operadores aqui, né, é, além, na verdade, além desses operadores que a gente viu nesse dado anterior, esse também um operador de indexação, representado aqui por um abre e fecha com cheques. Então, SI, por exemplo devolve o caractere que aparece na posição i de s, enquanto que se eu colocar s e dois pontos j entre colchetes, eu vou devolver o segmento de s que se inicia na posição i e termina na posição j menos um daquela string. Além dos operadores, tem algumas funções também que a gente pode utilizar, tá bom, com strings, por exemplo, a função len. Quando eu chamar a função len passando uma string s, comparando essa função vai me devolver o um tamanho de S. Um outro tipo bastante utilizado também em Python, pessoal, é o tipo lista, tá bom? Esse também é um tipo estruturado, só que ele é, só que ele é mutável, tá? Eu posso alterar ele durante a, é, o meu programa. E ele permite o armazenamento e manipulação de uma sequência de objetos que podem ser de mesmo tipo ou não. É, normalmente a gente cria uma lista em Python atribuindo-se a ela uma sequência de objetos separados por vírgulas e limitados por colchetes. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma lista chamada, chamada aí, lista mercado, né? Que contém os itens. Ou os objetos pão, 5, maca, né? Só para escrever maçã, 10. É, então, aqui eu tenho dentro dessa lista de mercados é, objetos de vários tipos diferentes. Né? Aqui o pão, no caso, é um string, maçã é um string, 5 é um número, 10 né? é um número. E aqui eu tenho, também como parte dessa lista, uma outra lista, bom? que contém dois objetos tipo string, que são ovo e farinha. E assim como as strings, pessoal, a gente pode manipular a lista também utilizando uma série de operadores e funções, tá bom? Então, por exemplo, utilizando o operador de comparação, o igual eu posso verificar se a lista que está no lado esquerdo, chamado L1, é igual à lista que está no lado direito, chamado L2. Eu tenho também um operador, eu chamei aqui de operador de conteúdo, que é o IN, ou o NOT IN, que determina se o objeto O está ou não está na lista L1. E a gente pode também concatenar duas listas, assim como a gente faz com as strings, a gente pode concatenar duas listas usando o operador mais, né? ou a gente pode replicar uma lista N vezes utilizando o operador de multiplicação. E aí, pessoal, voltando a falar né, sobre essa história de tipo mutável, uma lista, ela pode ser alterada em qualquer momento durante o programa, tá? Então, nada pede por exemplo, que eu altere o primeiro item dessa lista mercado, colocando aqui, por exemplo, será alface, tá? Diferente do que acontece com as strings, tá, pessoal? As strings, eles são, elas são tipos imutáveis, tá bom? Ou seja... Eu não consigo, durante o meu programa, alterar o conteúdo do meu nome, né, fazendo algo do tipo assim, ah, meu nome abre colchetes, dois, fecha colchetes, igual a T. Eu não vou conseguir fazer isso, tá? Se eu tentar fazer isso, o meu interpretador é, vai devolver uma resposta, vai devolver um erro, e dizendo assim, olha, string você não pode mudar. pessoal, é, outras formas de a gente manipular é, as listas é através dos operadores de indexação, né, então, por exemplo, se eu fizer L1, I, esse, é, essa linha do meu programa, devo ferir o objeto que aparece na posição I da lista, né, e se eu fizer L1, I2.j, eu vou, né, eu vou ter como resposta aí a porção da lista L1, que se inicia na posição I, e termina na posição J menos 1 da lista. Eu posso também retornar é, o tamanho da lista usando a função len e devolver o menor elemento dela usando a função min. Tá? Finalmente, pessoal, eu tenho um outro tipo, chamado tupla, né, que também é um tipo estruturado mutável, que permite o armazenamento e manipulação de uma sequência de objetos do mesmo tipo ou não. Pessoal, a, as tuplas elas são muito parecidas... Com as listas, tá? A única diferença é que as tuplas eu não consigo alterar, enquanto que a lista eu consigo. Tá? E uma outra diferença também é que uma variável de tipo tupla, ela é criada atribuindo-se tipo, a ela é uma sequência de objetos separados por vírgulas, mas limitada por parênteses, tá, pessoal? E assim como as tuplas, desculpa, assim como as listas e as sequências, a gente pode manipular tuplas utilizando uma série de operadores e funções. Pessoal, esses operadores e funções que a gente pode utilizar tanto para operar duplas, quanto, quanto listas, quanto sequências, eles podem ser, é, vocês podem ter uma ideia de quais são nesse link aqui, tá bom? Então, se vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão se deparar uma, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para vocês, Deixa eu fechar aqui. Então, clicando naquele link, vocês vão se deparar com essa página aqui, né? onde a gente tem uma série de operações que a gente pode fazer tanto com as sequências quanto com as listas, quanto com as tuplas, tá bom? Então, aqui tem uma um belo, uma bela referência aí para vocês darem, darem uma olhada e saberem quais são os tipos de operadores e funções que existem para manipulação de listas, sequências e tudo tá bom, pessoal? Bom, turma, é, por hoje é isso. É, espero que vocês comecem aí a, a testar, né, tantas expressões que a gente viu no ano passado, quanto é, a manipular os elementos aí, ou variados, do tipo string, listas e tudo isso. É isso, pessoal. Até mais.